Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um vídeo diferente, né? Eu quero perguntar para você, você sabe o que é Pad? Pad é um efeito? Pad é uma função no teclado? Para ter um Pad no teclado, eu preciso de um computador? Eu preciso de um celular? Que raio de negócio é esse, afinal? <risos> então é isso que a gente vai conversar aqui, tá bom? Antes da gente começar aqui a falar do assunto, não esquece de se inscrever no canal, Deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. E se quiser ser meu aluno, link aí na descrição, ok? Bom, vamos tocar aqui, né? Vocês estão vendo aí que eu estou usando aqui uma livraria do Contact, né? Isso tá, é um outro assunto que eu vou ter que fazer. O que é Contact? Né? Vou ter que fazer uns vídeos de tecnologia aí para vocês também. Bom, essa aqui é uma livraria do Contact que a gente desenvolveu para venda aí, tá? Que é o Classic Pianos, né? Depois, se vocês quiserem mais informação, comenta aí que eu mando para vocês. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, então, um piano, tá? O piano, eu posso perguntar para vocês a mesma coisa. O piano é um timbre? É um, é um som? O piano é uma função do teclado? Para ter piano no teclado, eu preciso de um computador? Então, você vai me responder, provavelmente, que quando você liga o seu teclado, o som 001 ou 01 vai ser o quê? Piano, né? Então, normalmente, quando você liga o PSR, o CAS, o teclado que for, vai ser piano o primeiro som que vai ter nele, tá? É, e o piano, ele é um som, um voice, certo? Então, quando você vai lá no teu teclado mudar o som do piano, você vai na função voice, né? Já liga nela e você vai mudando lá, piano 1, piano 2, piano 3, tal, tá? aí vai sanfona, aí vai indo, certo? O pad, ele não é uma função do teclado. O pad é um som que tem no teclado. William, todos os teclados têm pad. Olha, eu arrisco dizer que todos os teclados têm pad. Todos os teclados não têm, tá? Os pads usados no worship, mas tem similares, tá bom? Então, assim, antes de eu já começar a falar disso, eu já vou te adiantar. Pega o manual do teu teclado e dá uma pesquisada lá, olha lá com calma, onde está o arm Pad, ok? O Pad. você vai lá no arm Pad, na função Dual Voice, se o teclado for bem simples, né? É, da, da linha CTK da casio CTX, ou um, um PSR da Yamaha, você vai lá no Dual Voice, então você vai pôr o piano e depois você vai pôr um, o arm Pad, já vai resolver a tua vida, depois só equilibrar os volumes lá e Você tem que aprender a editar o teclado, né? E tá resolvido o teu problema, tá? Mas a gente vai falar aqui então dessas diferenças, sabe por quê? Muita, muitas pessoas me perguntam, William, o que é Pad? Meu teclado tem essa função, Pad? Gente, Pad não é uma função, é um som, tá? Eu vou abrir pra vocês agora Essa aqui é a livraria que eu estou usando aqui no contact, tá? Então, vocês vão ver que se eu vier aqui agora e desligar o piano, não vai sair som nenhum. Ó, tá? Porque o som é uma voz, é um timbre. Eu vou ligar aqui ó, esse pad. tá lendo tá aqui ó, pad de ambiência. Tá? Vou tocar um acorde. Agora que eu toquei o acorde, eu vou abrir aqui o som aos poucos. Ó. Tá vendo? Então isso aqui é um pad. Tá, é um som né que eu tenho aqui no caso meu teclado ele também tem o pad dele tá ó, vou abrir agora o piano e vamos tocar os dois juntos ó tá vendo E aí o que que acontece é, o meu teclado ele tem, tá? o pad dele, eu tenho aqui hoje, né? eu tenho um Phantom X, né? É, mas já tive Nord, já tive Yamaha Modex, X, já tive um monte de teclado. tá? Hoje eu tenho um Phantom X e nele eu tenho o pad lá que a Roland disponibiliza. Sai me perguntar, William, é esse mesmo pad que você está tocando aí na livraria do contact? Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Pronto. É esse mesmo pad? Não é o mesmo pad, tá? É outro. Mas eu tenho. Então, se eu editar bonitinho, no caso do meu teclado que é o sintetizador, eu consigo chegar num resultado até parecido com esse, tá? É, mas, você que tá aí no, no PSR, no Cássio, né, que é um teclado, um teclado mais simples e tal, se você procurar a questão do Dual Voice, tá? Ou é, Split, não. Split é dividir o teclado. É Dual Voice... Dependendo acho que o CTX da Cássio é Layer, tá? Você tem como mexer nas Layers. Layer é o que? É camada, né? Então você pode colocar um piano, primeira Layer, segunda Layer, vai ser o Pad, entendeu? Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui mostrando como é que coloca coloco o Pad no teclado Rivas KB330, que eu fiz lá no X5 Music, tá? Então assim, depois se vocês quiser, comenta aí que eu colo o link do vídeo aí para quem quiser ver como é que põe, entendeu? Mas assim é uma questão de você procurar no teclado onde está tá esse timbre de pad, tá? Normalmente gente vai no arm pad, ele não tem, não é esse som aqui o arm pad, tá? Mas é bem parecido, ok? Ele é um pouco mais cheio, mais grave, mas ele vai funcionar perfeitamente, tá? É. E aí o que acontece? É... Então assim, tem essa forma que é o teclado, como eu já falei, né? Dual Voice E você também pode ter esses timbres através de VSTs, tá? E também do contact, que também é um VST, né? sigla VST significa Virtual Studio Technology, tá bom? Que é o que? É um instrumento virtual, tá? Como eu tô rodando aí na tela para vocês aí no caso do contact, mas existe um monte de VST. Depois, se vocês quiserem conhecer mais VSTs, recomendo o canal do Thiago Malen. Tá perfeito. Vocês vão ver lá ele testando vários VSTs, várias livrarias de contact. Também tem o Christian Word. também. Inclusive, ele dá umas livrarias de graça lá. Todos os canais que eu recomendo para quem quer entender essa questão de VST, de contact e tudo mais. Tá bom? Mas assim... Vamos colocar um fim, então, aí nessa questão aí do, do pad, o que que é pad, né? É uma função? Não, não é uma função, é um timbre, tá? Que você tem no seu teclado. É, os teclados mais caros, acima de 10 mil e tudo mais, você consegue resultados melhores, tá? Mas aí já é um outro mundo, né? Que é um mundo um pouco tópico, né? Pra gente aí que é do povão, né? Então não é todo mundo que tem um teclado de 10 a 20 mil, ou a 30 mil. Mas assim... A opção para você que não tem um teclado desse como eu, é usar talvez um VST, tá? Então você pode usar um contact, você tem o Mainstage, stage, você tem o ableton, entendeu? Você tem algumas opções aí, tem até VSTs da Roland, VSTs da Korg, entendeu? Que tem esses timbres para você usar, tá bom? Bom, continuando a falar então, tá? Dos pads e VSTs. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro som de pad, tá? Que é o Shimmer, né? Então, esse aqui é ambiente, tá? Deixa eu desligar o teclado, o piano, né? Agora a gente vem aqui para o Shimmer. Tá vendo? Então, ó, quando eu misturo com o piano... É, o que, que eu posso estar tá fazendo, tá? Isso aí vai depender de vocês, é claro é, Se vocês quiserem, eu faço um vídeo né, mais aprofundado Mostrando aqui, contact, mostrando main stage o base né? Ou Cubase, né? Como o pessoal fala, no endo, né? Algumas opções para vocês também estarem aprendendo a usar, tá bom? Então, acredito que é isso aí, tá? É, lembrando que o pad ele é mais como se fosse uma orquestra né quer ver a gente tem aqui ó, os strings né deixa eu desligar aqui o piano que todo mundo conhece string né o que é que é o string? o string é uma orquestra tá gravada né como se fosse um som de uma orquestra né de cordas tá vários violinos e tudo mais, e aí isso é emulado, né? o, o teclado emula isso, tá? O pad é como se fosse um string é, analógico, sintetizado, tá vendo? E aí aquilo que muitas vezes né, a gente acha que é uma cópia tudo mais, acabou se tornando um timbre muito usado, tá? Os pads época são coisas dos anos 80, anos 90, né? E agora estamos usando novamente aí o que era usado naquela época, tá? Então fica aí, então. É, acredito que tirou a dúvida de vocês, tá? De pad. Então você que quer usar piano e pad na sua igreja, vai no seu teclado com calma. Procura lá o som do pad, tá bom? Coloca lá o Dual Voice Layer, seja como for, no teu teclado. E você vai aprender a usar, tá bom? E é isso aí, eu acho que não tenho mais o que prolongar aqui, tá bom? Bom, se você quiser ser aluno, link na descrição. E tem aí a apostila com 125 louvores cifrados para você baixar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!